Você não era obrigado a ter um comitê de campanha, mas a partir do momento que você o teve, você teria de ter declarado. Porque você pode ter feito a utilização de um bem próprio seu, ou você pode ter recebido em doação, em empréstimo por algum amigo, algum familiar... Então isso é uma doação estimável recebida, você teria que ter avaliado o valor de mercado e lançar na sua prestação de contas. E também o que há de mais grave aí é que a omissão de um bem imóvel acaba omitindo despesas ocorridas que podem ter sido feitas à margem da conta bancária de campanha. Por exemplo, as despesas de água, luz, telefone, internet. É isso, um abraço. Até o próximo.